Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês E hoje nós vamos fazer a fantasia da sereia para dar continuidade ao mês da fantasia Ok? Se você não achar o tecido específico da cauda, você pode estar tá fazendo com outro tecido Aqui eu fiz de cetim, olha, fiz um com o tecido da... que eu achei específico e... Ó. e fiz esse aqui de cetim Então se você não achar o tecido específico, você pode estar tá usando outro tecido ok e também gente eu gostaria de pedir para vocês divulgar o nosso trabalho como que você faz isso compartilhando os nossos vídeos tem muitos vídeos aqui no canal tem muitas fantasias também se você não viu aqui embaixo tem todos os links de todos os nossos vídeos ok então compartilha o nosso vídeo deixa o joinha e se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado ok se você não nos acompanha nas nossas redes sociais nos acompanhe também tem um link aqui embaixo eu ficarei muito feliz de ter você no meu face particular ok é Sheila ferreira animania Nós vamos lá fazer a nossa sereia então mas antes roda a vinheta Então, tá aqui a sereia. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de dois velcro, né? Dos moldes. Isso é a saia da sereia. Isso aqui é um tule, tá? Tule roxinho, você vai talhar uma vez dobrada, tá? esse aqui é o cos peguei um, um seda de um seda roxo duas vezes dobrado o corpo à frente duas vezes dobrado roxinho seda roxinho lilás seda lilás a saia também é o tulililás, o cos, seda roxo. Isso aqui é as conchas, que é a nossa gola, né? Quatro vezes é o seda, esse é o seda roxo. Quatro vezes, quatro vezes, tá? Quatro vezes a gola. E a cauda? Gente, não me pergunte que tecido é esse. Não faço ideia. Não faço ideia. E não perguntei lá onde eu comprei. Por quê? Porque não fui eu que comprei. <risos> foi as minhas meninas. As duas pimentinhas aqui de casa. Quem me acompanha no Face e no Instagram sabe quem é. A Samaria Samantha Então, elas estavam comigo comprando o tecido. E elas me trouxeram um monte de vezes esse tecido na mão. Pra mim escolher. E eu não de bola. Aí, de tanta insistência, a dona da loja muito querida foi lá e pegou. Dois pedaços, dois pedaços quadrado e deu pra elas E só leva pra mãe fazer a boneca de sereia pra vocês Chegando em casa, me, chame, me chamou a atenção Quando eu tava vendo os, os, os tecidos, me chamou a atenção e eu usurpei delas Peguei um pedaço pra mim fazer a sereia pra vocês, pra mostrar pra vocês Ok? Por isso eu não sei o nome desse tecido, mas é muito show de bola Ele... Esse detalhe aqui é no tecido mesmo, ó, não é lantejoula, é no tecido mesmo, muito show de bola, por isso eu não sei o nome dele, tá? Então, eu cortei nesse troço aqui, uma vez dobrada, e o forro eu coloquei no seda, no um seda assim, uma vez dobrada, fiz o forro, tá? A cauda uma vez um forro, uma vez o tecido principal dobrado. Mas, aqui você pode fazer com tecido mesmo, depois aplicar aplicar lantejoulas ou pedrinhas, também dá, tá, gente? Então, é isso que a gente vai precisar fazer a nossa sereia, nossa fantasia de sereia. São esses os moldes que nós vamos precisar, ok? Vamos para a costura então fazer a nossa sereia. Então estamos aqui na costura. Vamos começar pelas golas, frente com frente. Bora lá para costura. Bora fazer Vou passar uma costura em tudo. Só deixar em cima ali para virar. Acompanhe as curvaturas, tá gente? Pra dar o detalhe da concha Assim, mesma coisa com a outra, tá? Você quer participar do nosso grupo online... É só entrar em contato comigo, os telefone, e-mail e face estão todos aqui embaixo, o link está todo aqui embaixo. É só entrar em contato comigo, que eu, que eu passo o link de pagamento para você, como funciona. Você paga R$ reais a parcela, primeira parcela e depois todo mês R$ 15. Reais. E eu disponibilizo um modelo por mês todo em graduado. Gente, aqui vocês cortam ali as curvinhas. Ali tá dá um pique em tudo, mas essas curvinhas aqui vocês cortam para hora que de virar e espontar, ficar fácil, tá? Ficar retinho, ok? E o nosso grupo, eu todo mês eu coloco um modelo graduado com todos os tamanhos, mais os molde bônus e os moldes ficam lá para vocês baixarem. Fica, fica tudo lá A não ser quando enche O drive do facebook Daí eu tenho que tirar os moldes mais antigos Para colocar os mais novos ok Mas é em média de 3 a 5 meses Os moldes ficam lá à disposição para vocês E é muito molde Tem muito molde já disponível Tem mais de 12 modelos Aqui você vira as golas Aqui já está virado Agora a gente vai passar um preço ponto Estamos no mês da fantasia Essa é a nossa sétima oitava fantasia Não lembro direito, mas tem muita fantasia foi, Já foi feita muita fantasia Começamos no dia 10 de janeiro Toda semana é de dois a três vídeos postados Só de fantasia Próximo vídeo, assininho. Então ficou assim. Depois a gente vai passar um, uma costura ali. Agora a gente vai passar uma costura daqui aqui, para dar aquele formato de concha. Só nas vincas ali. Procura fazer tudo do mesmo tamanho. É assim, mesma coisa com a outra, e ficou assim. Agora vamos pegar a nossa frente. fazer um pique no meio né Ó, que eu já fiz quando eu corto eu já quando eu talho a peça eu já faço os piques que tem que fazer faz um pique em cima e um embaixo e vamos centralizar as nossas golas e aqui Antes de colocar na peça, a gente vai dar um pontinho nela. Aqui a gente é só para ver aonde vai ficar e aonde você tem que dar o pontinho. Agora, a gente vai dar um pontinho na, nas golas, juntando as duas. aqui já foi feito agora vamos pregar na peça centralizando bem no meio da peça certinho e vamos pregar na peça aqui tá pregada Agora vamos pregar o forro. Se você não participa do grupo público Animania Pet Mold do Facebook, você pode participar lá, não paga nada, tá? só que os moldes liberados lá eles têm tempo para baixar logo eles são tirados então esse molde com certeza uma hora ou outra ele vai aparecer por lá para você baixar tu tem que estar de olho a hora que ele aparece ele fica cerca de uma semana depois na próxima semana já sai para colocar outro então preste atenção entrem lá os link. o link está aqui embaixo entre lá e fiquem de olho no grupo, ok? Aqui você faz um, um pique em tudo, principalmente onde tem curva, para depois nós prespontar. Fica fácil pra gente prespontar. E a peça ficar retinha. Agora, a gente vira. Que tá virado. Agora a gente vai pra espontar. Toda a peça. Próxima fantasia da sininho, tá, gente? ficou assim agora vamos pegar a cauda de sereia a vez com a vez direito com direito sempre e pregar uma costura e juntar as peças, o forro e a peça principal. Passar uma costura em tudo. Cuidando das curvaturas também, gente para dar um efeito legal na peça A Cida já fez a sereia Ficou linda, Cida Compartilhe os nossos vídeos, gente, ajude a gente a divulgar o no nosso trabalho, assim a gente tem mais ânimo, mais vontade de criar novas peças, trazer novas técnicas para vocês. Aqui a gente vai picotear tudo, principalmente aonde tem curva. Esses moldes de fantasia já estão à venda na nossa lojinha online. O link está aqui embaixo também. E as peças estão à venda na nossa loja física. As peças prontas. É só você vir na loja e já sai com seu pet fantasiado para esse carnaval. Agora você vira a peça. A ajuda do pincel, de um pincel para virar as peças, o pincel é ótimo, o cabo do pincel porque ele não tem ponta, então, ficou assim, agora a gente vai fazer um preço ponto de fora a fora o pessoal está pedindo vídeo da mochila, tá pedindo vídeo do, do vestido verão e outros vídeos que eu tenho que fazer, eu sei gente, eu tô devendo vídeo pra vocês acabando o mês da fantasia, eu vou colocar em dia todos os vídeos, ok? Tá bom Cláudia? então aqui ficou assim olha como ficou agora você acha o meio da cauda ali e faz um pique pra depois a gente aplicar no cos nosso cos já tem um pique na, no meio agora você vai pegar a saia vai fazer uma limpeza aqui na bainha, na overlock e vai franzir na overlock eu já tenho um vídeo mostrando como franzir aqui eu já franzi, tá gente? já tem um vídeo aqui no canal mostrando como franzir na overlock agora você vai pegar o cos. vai pregar na peça. Tem o pique ali da peça e o pique do cos. Pique com pique e vai pregar na peça. Pega o outro cos e junta. No molde tem a marcação Pra você fazer um pique que é da onde vai a cauda, então você deixa um dedo sempre antes de começar a costurar. Um dedo ali antes do pique, ó, ali tá o pique, tá vendo? Aqui ó, você deixa um dedo antes, e aí é só pregar. o pique, deixa um dedo antes do pique, ok? agora você vira estamos no mês da fantasia, estamos fazendo a fantasia da sereia, próximo vídeo da sininho, da fada sininho agora tu pega a cauda e prega a saia na cauda vai arrumando a sainha ali Se você não quiser limpar na overlock, eu não tenho overlock, queima com a bainha com, com a vela ou com isqueiro a dar um acabamento também. Ou passa um filete, passa um, ó, uma barrinha e ficou assim. Agora vamos pregar a cauda na peça. Pegar aqui Tem o um pique ali É só começar do pique Já começa prespontando desde, desde o começo, desde cima Antes do pique, para e coloca a cauda e continua pegando eu esqueci de falar, mas vocês viram ali dobra o o cos pra dentro, né gente? as duas partes do cos pra dentro e encaixa a cauda e agora acaba de prespontar Não é uma peça difícil de fazer, é uma peça rápida. Tô sabendo pela Adriana que vai ter carnaval para o Au Au, lá na cidade dela. Então, se você precisar de fantasia, é só falar com a Adriana que ela tá fazendo as fantasias aqui da, da, da Animania Pet Molde. Agora, vamos pegar um, o velcro. É só falar com a Adriana, é o bloco. Brocão, né, Adriana? É brocão Fala com a Adriana aí Que ela produz as fantasias Eu não lembro qual cidade é Mas deixa aí, Adriana, nos comentários Qual cidade que é que vai ter O carnaval para os aí. Para os nossos bebês de quatro patas Então né, é só falar com ela Que ela faz as fantasias para o teu bebê de quatro patas Aproveitar o carnaval com você No brocão Então aqui foi pregado o velcro desse lado Vamos pregar do outro lado Aqui vai ter o cão narval, cão narval. Também está saindo bastante fantasia Para o pessoal daqui se você quiser fantasia Vem, se você quiser adquirir as fantasias prontas É só vir falar comigo É só vir na nossa lojinha física aqui Em Balneário Pissarras Já temos algumas fantasias à pronta entrega Aqui está pronta a peça Agora a gente vai aplicar Umas pérolas Aqui, ó Cada risquinho desse, uma pérola Lógico essa é a minha peça se você quiser fazer colocar outras pedrarias outros enfeite fique à vontade ok e foi que eu teve outra que coloquei mais pérolas essa eu coloquei menos então a na cauda também e ficou assim a nossa peça como eu falei no começo do vídeo se você não tiver esse tecido para fazer a cauda Você pode fazer com cetim Ou com outro tecido Até com tricoline Dá para você fazer tranquilamente Não precisa se estressar teu bebê pode ir de sereia Pular o carnaval de sereia sim Tua bebezinha pode ir tranquilamente Se você não tiver esse tecido Pode fazer Ó, Tem esse aqui Eu fiz com cetim Aí eu fiz as ondas na reta Ó, fiz essas ondas na reta Marquei com aquela caneta que sai com ferro de passar, sabe? Aí eu marquei as ondinhas e fiz na reta E depois só Apliquei umas umas meia pérola E ficou assim Você pode enfeitar um Deixar mais enfeitado ainda também tem tecido já com lantejoulas. Tem lugar que faz submação que faz a submação no, no, com o que você quiser. Então, você pode fazer com submação de sereia da cauda, também dá. E ficou assim a nossa peça, gente. tá Ficou assim a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei o resultado E eu espero que vocês tenham gostado também Peço para vocês, se vocês não forem inscritos, se inscreva aí E deixe o joinha, aquele joinha básico para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho Compartilhe muito esse vídeo E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais Eu vou amar encontrar vocês lá no meu Facebook particular É Sheila Ferreira Animania, ok? E, gente, se vocês não viram as outras fantasias, os links estão aqui embaixo, tá bom? Acesse aqui embaixo, tem o um link de outras e outros modelos, outras fantasias. Tem, tem moletom também, tem, roupa, tem várias roupas aqui embaixo para o teu bebê de quatro patas, ok? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima. O próximo vídeo será da sininho, ok? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.